Bom, vocês estão ligados que nessa missão aqui você tem que alugar duas bicicletas para dar continuidade na missão. Para você alugar, você vai ter que ter dinheiro e é descontado um valor ali da sua conta. Como vocês podem ver aqui, ó, o Michael ele está com 7.860. Nós vamos remover totalmente o dinheiro do Michael para ver o que acontece será que a gente vai conseguir alugar as bicicletas Bora tirar todo o dinheiro do Michael aqui a gente pega reseta esse dinheiro coloca aqui zero dólares e é isso que a gente tem agora galera zero dinheiro da conta tá lá estou zerado será que vai ser possível vou tentar alugar a lá do bikes. take your pick Yo, tenho Olha ah lá. Conseguimos? If I Caraca. Aí. Toda vez que você vem aqui é descontado um dinheiro. Mas, como vocês podem ver aí, eu consegui alugar as bicicletas e não foi descontado nada da minha carteira.